Aí a gente tem um problemão. Não abre não? Ok, a gente passa pra cá. Mano, vamos roxar, que eu acho que é por tempo. Ah! É ele já? É ele já?